Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, espero que vocês curtam. É sobre o Instagram. O Instagram atualizou e ele trouxe consigo o que? O aplicativo Instagram TV, pois é que é o IG, vai aparecer aqui do lado, ó. IG TV, justamente. Pro seu Instagram que ainda não atualizou, o que, é que você vai fazer? Se você é Android, você vai no Play Store. Se você é iOS, você vai no seu Apple Store, beleza? O que vai acontecer? Você vai baixar esse aplicativozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá bem aqui na tela. Não sei se não vocês veem esse aplicativozinho aqui, ó. Calma, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse daqui, ó. Beleza? É a TV. Já tá ligada, porque eu já... Já entrei, já me cadastrei, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um pouquinho da tela para vocês verem o aplicativo qual é. Mas não se preocupem, se você não atualizou, a chance é, você vai clicar aqui embaixo, aqui embaixo, vou deixar o link do aplicativo e você vai só clicar lá e baixar para o seu celular, beleza? Se você estiver assistindo o celular. Mas antes de tudo já sabe, galera, ó, o IGTV ainda não atualizou pro o Instagram. Foi lançado ontem e eu espero que vocês calem a boca. Deixa eu calar a boca dela daqui. Obrigado, Pronto. O que acontece? Você vai instalar o seu aplicativo e já vai usar automaticamente. Por quê? Porque para quem não atualizou ainda o, o, o Instagram, é só você baixar esse aplicativo que eu vou deixar para vocês aí, ó. Aqui embaixo, no caso, que elas não querem parar de falar. Aí você pode E depois eu mostro pra vocês mais como é que ele funciona. Mas tipo, ó, Mô galera já baixou aqui é a TV, beleza? E literalmente ele vai. Você vai postar os seus vídeos como você posta no YouTube. E com certeza, no futuro, você poderá ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque o Instagram está querendo bater de frente com o YouTube, entendeu? Com o YouTube. E aí o que acontece? Isso é bom pra gente, porque é criador de conteúdo, porque com certeza a plataforma pagando, a gente vai querer gravar mais e mais e mais e muita gente vai querer gravar mais e mais e mais. E o bom pra você, que tem um público legal também no Instagram, é que, tipo, quanto mais visualização, mais monetização, mais do que eu estou falando. O canal ainda, calma Não vai ser monetizado Ainda não é monetizado, entendeu? Até porque tem... começou ontem e tal Mas com certeza vai ser monetizado Então não perde tempo, já corre, corre, corre Voado, já baixa esse aplicativo aí Porque com certeza vai ser show, beleza? E é isso, tamo juntos se essa dica foi útil pra você Deixa aquele like aí no canal, beleza? Manda pros seus amigos, se inscreve aqui no nosso canal Que com certeza eu vou fazer outros vídeos Mostrando como funciona esse aplicativo aqui e é isso, se você curtiu, é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo suas dúvidas sobre o aplicativo, que a gente vai mostrar pra vocês em outro vídeo, beleza? Não esqueça de ativar o sininho, porque senão no próximo vídeo você não vai receber. O YouTube vai entender que você não curtiu, não se inscreveu tá, no canal. Basicamente isso, beleza? É isso aí, tamo junto e fui! Galera, é o seguinte, eu sei que não tá dando muito pra ver direitinho, porque eu tô muito longe, né, o aplicativo, mas o que vai acontecer? O link vai estar aqui embaixo, então não perde tempo, beleza? Só desce um pouquinho na tela, quando você passar pela tela já deixa aquele like, lógico, né, e se inscreve no canal. E lá embaixo vai ter o link, aí é você, ó, baixa e está no seu celular, beleza? Segue o vídeo. Olá, garoto, bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo mesmo. Você, ó, vai fazer muito. Não, não, não, não.